Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, a minha bronca Deixa eu até chegar mais perto É com vocês homens Isso mesmo A minha bronca hoje é com vocês homens Se você é um homem e está assistindo esse vídeo agora Eu desejo muito que vocês fiquem até o final do vídeo Porque essa bronca não vai ser em vão Tá bom? Então fiquem até o final Para quem não me conhece meu nome é Vinícius, sou especialista na área de sexualidade do casal, tá bom? É, há mais ou menos 3 a 4 anos eu estou palestrando, tá bom? Ajudando casais a ativar sua vida sexual, tá bom? Tirar aquele tabu, tá? Aquela coisa que falam que depois de anos a vida sexual do casal se desfaz, tá? Não é a mesma magia, tá bom? Então eu ajudo vários casais nessa área. E como eu falei no início do vídeo, minha bronca é para vocês homens, tá? Sabe por quê? Parem de comer gostoso. É isso mesmo. É, as palestras que eu faço, eu falo a mesma coisa. Parem de comer gostoso. Sabe por quê? Parem de comer gostoso. Você deve estar se perguntando por quê? Você é louco? Louco não. Sabe por quê? Porque você tem uma coisinha dentro do seu corpo chamado tostesterona, tá? E você precisa muito dessa testosterona para poder, ó, chegar junto, tá? Ser um touro na cama, tá bom? Então, parem de comer coisas que vão baixar a sua testosterona, Como, por exemplo, hambúrguer, tá? Pizza... Aquela cerveja gostosa no final de semana, tá? Que vai, ó, ó, ó, abaixar sua testosterona. O hambúrguer vai abaixar sua testosterona. A pizza vai abaixar sua testosterona. Tudo que é muito gorduroso vai abaixar, vai roubar sua testosterona. Principal, principalmente a cerveja, tá? Ela vai roubar sua testosterona. Então parem de trocar o gostosinho, que é final de semana, aquela coisa gostosinha. Tá? Chegar em casa e não ter, não chegar junto, tá? A esposa lá doida, querendo, fumegando por você. você chegar em casa, ó, não consegue, ó, ó, faz isso aqui, o pinto, ó, ó uf, desmaia. Por que ele desmaia? Porque você não tem testosterona cara, você não tem. Então para de ser idiota, mano, para de ser idiota, vai procurar, procurar suplemento, procurar coisa que vai aumentar, tá? Vou aumentar sua testosterona Ah, Vinícius, eu nunca mais vou tomar cerveja? Eu nunca mais posso comer nada gorduroso? Pode, pode. Mas além de ser toda semana, todo mês. Como uma pizza uma vez por mês? Toma aquela cerveja, tá? Uma latinha por semana, duas latinhas no máximo. Nem encher a cara quase todo dia. Tá? Ou se é final de semana ficar chapado. Tá? E roubar sua testosterona. Aí o que você consegue produzir de testosterona na semana inteira, você perde naquele final de semana. Aí quando chega em casa com a sua esposa, brocha, ó. Brocha, não consegue. Por que não consegue? Porque comeu gostoso fora. Comeu gostoso. Se, se alegrou. Se ficou gostoso comendo aquelas coisas horríveis, tá? Troca um óleo, uma coisa gordurosa, por uma salada. Troca um óleo pelo azeite, tá? Troca, não sei, troca um alimento, tipo assim, por uma fruta, troca o que, que não é saudável, aquele, aquele traquinas. Em vez de comprar aquele traquinas, aquele biscoito, bolacha, que tem quase, não sei quantas pro, é, coisas que vão trazer mal pra você, troca por uma fruta, tá? Come uma banana, maçã, aumenta muito o seu testosterona tá bom leva seu testosterona lá em cima tá e você precisa muito dessa coisinha chamada testosterona tá para chegar junto tá bom então essa minha bronca de hoje é isso cara para para de ficar comendo coisa que só vai fazer você ó brochar tá mas tem hora que o homem brocha tem tem hora que às vezes não é por causa disso tem mas às vezes é um estresse tá às vezes a pessoa está estressada às vezes a pessoa não está com a mente concentrada. Isso automaticamente, tá? Sua mente manda, envia, tá? Lá pro seu pênis, falando que não tá bem. Então, ele não vai levantar, tá? Ou ele levanta, tipo assim, ele levanta... Na dois segundos, ele abaixa de novo, tá? Porque a mente está resistindo, tá bom? Então, esteja bem psicologicamente também, tá bom? E, principalmente, o testosterona tem que estar tá lá em cima, tá bom? Quando eu faço a palestra, eu indico aos casais um suplemento, tá bom? Bem natural, bem simples, tá bom? Que já venha, mui... já venha muitas pessoas que eu indiquei falando que ajudou muito, tá? Além de ter controlado a sua alimentação, eles estão tomando esse suplemento antes do almoço e antes da janta, tá bom? Se você quer deixar seu nível de testosterona lá em cima e parar de ser esse brocha, cara, para, toma atitude, mano. Para de ficar gastando dinheiro com coisa que não, não, não vai te ajudar em nada, tá bom? Eu deixei aqui no primeiro link da descrição, tá bom? Esse suplemento que eu recomendo, tá bom? Eu já usei, eu já usei uma vez, tá bom? Graças a Deus, depois que eu, a a... que eu comecei a controlar a minha alimentação, eu não precisei mais tomar esse suplemento, tá bom? Mas se caso eu volte tá, a sentir que eu tô com mal disposição, eu vou voltar a tomar esse suplemento, porque ele não afeta em nada, não deixa a pessoa dependente dele, tá bom? Então se você quiser, tá precisando mesmo dar uma levantada no boneco aí É o primeiro link da descrição do vídeo, tá bom? É um link azul que eu deixei aqui embaixo Mas o foco do vídeo não é esse É apenas se você tiver precisando dar uma levantada aí quer ter mais potência, tá bom? Mas o foco desse vídeo foi ajudar vocês com esse aviso, tá? Pra vocês não mais, nunca mais, tá? Ficar só comendo besteira e só tomando cerveja Porque cerveja tem um monte de agrotóxico Que vai levar a sua testosterona Embora, tá bom? Quando você mide ali de tanto cerveja que você bebe, você não sabe tanto de toxesterona que poderia estar servindo pra quê? Você dá o melhor na cama com a sua parceira, tá bom? Então espero que essa bronca sirva, tá? Que ajude vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou trazer alguns exercícios, tá bom? Que vocês podem estar fazendo aí, que eu também ensino para os casais fazendo pênis aí do homem, tá? Isso é o homem fazer aí para poder estar ganhando uma disposição, tá bom? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. O suplemento está aqui no primeiro link da descrição, que eu indico, tá bom? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.